Boa tarde pessoal, aqui é a Dani Rosseto, cirurgia dentista, especialista em ortodontia e que entrou na Junesse em 2016. Eu venho aqui contar para vocês o que a gente está fazendo que está revolucionando a maneira de fazer marketing multinível. É o marketing multinível digital, uma forma um pouco diferente de alavancar o seu negócio. Os clientes, os prospectos, os leads, vêm até nós pelo celular. A gente está em casa, está trabalhando, está em qualquer lugar e de repente o celular faz assim, plim! E é um lead, alguém querendo saber alguma informação do nosso negócio. Isso é muito maravilhoso, é muito tranquilo. A gente pode continuar fazendo nossas coisas, o nosso tradicional, prospectando offline. Estamos também trabalhando online. O trabalho do Leandro Fonseca e do professor Robson está sendo excelente no intuito de nos ajudar nessa maratona. Um beijo a todos vocês!